Em breve, todos os objetos que nos rodeiam vão estar conectados à internet e vão trocar informações entre si. O que pode parecer uma simples inovação, na verdade é uma revolução e vai transformar a sua vida. Moço, pode colocar 100 reais para mim, por favor? Em alguns anos, essa cena pode estar extinta. Na era da internet das coisas, o meu banco vai estar conectado com o meu carro e eu vou poder fazer esse pagamento acionando um botão aqui do painel ou mesmo com um comando de voz. A questão da experiência do cliente mostra que cada vez mais as soluções têm que ser simples. O cliente ele quer simplicidade. A complexidade tem que ficar é, escondida e embutida nos sistemas e não transparente para o cliente ou o usuário. É isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai é, trazer o diferencial competitivo para as empresas Ciente destes novos tempos, o Ministério das Comunicações já trabalha na preparação de um Plano Nacional de Internet das Coisas Ele vai organizar e regular questões sensíveis ao tema Independente do padrão, os padrões tem que se conversar A gente não vai falar para a pessoa, ó, oh, você não pode usar essa tecnologia mas a gente vai falar, ó, se isso aqui é um dado da pessoa que é privado, você tem que atender a uma série de requisitos é, legais em função de você estar gerenciando dados pessoais das pessoas. Então, esse tipo de abordagem é importante no âmbito de uma política pública. O Plano Nacional de Internet das Coisas deve ser lançado até o final do ano.